Depois de mais de 11 anos de espera, foi inaugurado neste sábado a unidade de atendimento do Jardim Revista na região norte do Sul. O novo equipamento municipal está localizado no número 200 da rua Guarani, no Jardim Revista, e tem expectativa de realizar 11 mil atendimentos mensais, contemplando cerca de 110 mil moradores da região norte. O espaço conta com 12 médicos a cada 24 horas, 20 leitos e duas ambulâncias, representando um investimento de mais de 2 milhões aos cofres públicos. A UPA está orçada em 20 milhões de custeio anual. A unidade, que leva o nome de André de Abreu, pai do vereador André Marcos de Abreu, mais conhecido como Pacola, ocupa uma área de 1.500 metros quadrados, contando com recepção, triagem, sala de medicação, sala de inalação e uma farmácia satélite voltada ao abastecimento dos postos de saúde da região norte. Os atendimentos na unidade começaram na noite do domingo e nesta segunda-feira já estavam a todo vapor. Foram realizados mais de 200 atendimentos ao público da região norte. Guinever Maropo para o Diário de Suzano.